Ai, ai. Hoje foi mais cedo. <risos> mais cedo. Tudo bem com a Vossa Senhoria? Tudo muito bem que você. Eu tô ótimo. Tô ótimo. Maravilhoso, esplendoroso, cheiroso. <risos> tô ótimo. Dormiu bem, acordou bem, acordou feliz. Eu nem dormi. Tanta coisa boa que eu nem dormi. <risos> Mas você nem dorme, né? Você dorme. Durmo, você durmo. não dorme. Eu durmo, tem a dimensão do sono, as nuvens são tetas. <risos> Todo mundo vai para lá. Mas você tem que ser evoluído para ver as tetas, entendeu? Nossa, são senhora. tetas rosadas. Tetas rosadas. Aí tem tetas com auréolas pretinhas. Tem, tem tetas, tetas mais com bastante melanina. São bem boas essas tetas. Tem muitas tetas lá. É, é bem diverso o universo de tetas, de nuvens de tetas. Mas enfim, não é para isso que eu vim, né? Eu espero que não. Espero que não. Imagina, se fosse para contar do, do, do lugar onde o sono ocorre. Mas também tem a questão do lugar onde o sono ocorre a coisa ser bem relativa, né? A condição é sempre apropriada a quem está lá dormindo. Então pode ser que você veja nuvens de algodão, né? Algodão doce. É verdade. Pode ser nuvem sabe. de piroca, né? Tem muita Ai, gente, mas... muito homem aí que vai para lá sonhar com nuvem de piroca. Tem um monte de cara enrustido preconceituoso aí que vai sonhar com nuvem de piroca e acorda assustado. <risos> Mas voltando ao foco, né? <risos> Sabe como é, né, Tchugana? É realidade, né? Espiritualidade é comédia, né? Espiritualidade não é divertida. <risos> divertida aos divertidos, né? Vamos manter o a... Manter a respeito aos seres rígidos que sonham com piroca. Mas para você que não é rígido e não sonha com piroca, Deus. Cinco, cinco, cinco tipos. Né? Nossa tipologia. Tá até chovendo em homenagem. Você já, já se deparou com adversidades, Juliana? Já deparei com adversidades, sim. Adversidades no, no sentido de problemas que se resolvem. O que são adversidades? Boa, boa. A adversidade é uma habilidade, não? É a pri principal delas. É a habilidade que chama as amigas outras habilidades. Todo adverso é um verso diferente, não planejado. E a adversidade é a habilidade de perceber diferenças e surpresas e chegar a outras condições, outras habilidades que condicionam a melhor reação ou ação naquele sentido. Sabendo disso, muito boa essa explicação, galera. Puta que pariu, hein? Tá nós? Foda, nós é foda. Então vamos lá. Aí dessas condições tem as cinco mais comuns, né? Que o médio, ouviu? É, toda vez agora tá tendo, tá tendo tempestade. São meus cavalos. É. Eu tenho dois cavalos. Eles puxam um jegue, entendeu? Tem a força. E a solidez, os meus dois cavalos. A força é um potro, é potro não, potro é jovem, é um cavalo e a rigidez é uma égua. Rigidez, não no sentido dissociativo, é no sentido de sustentação, entende? É rígido, é rígido como uma rocha, é denso, é Forte. Entendeu? Entendi. <risos> então vamos lá. A primeira coisa que vem à mente quando o ser pensa em adversidade não são suas habilidades ou estímulos de grupos de habilidades vinculadas à ressonância do ambiente. Ressonância do ambiente aos padrões que compõem suas memórias experiências e com isso condicionam um cenário que nós chamamos... De maturidade, que por sinal é outra habilidade do aparelho psíquico que é maturada a... com as experiências do ser. A primeira são ameaças, tá? O ser vê uma ameaça. Tá chovendo pra caralho. Porra, ainda bem que eu tô sequinho. Aí, aí. Você não concorda, Tiago? Eu concordo, você tá no lugar protegido obrigado sequinho sequinho confortável mais ou menos cheiroso é ser <risos> mais ou menos cheiroso é. ouviu aí olha só tá, tá. a coisa tá tá então eficiente Tá irrigando os campos aí hoje. é é o são os cavalos Aí, eu disse que eles têm uma horinha de folga, entendeu? Aí eles foram dançar. Então, as ameaças. O ser que percebe algo como uma ameaça, ele está julgando aquilo. E todo julgamento parte de uma premissa real, tá? Então, nós temos o julgamento do que é real, do que não é real do que é importante do que não é importante e nós usamos a habilidade de que é uma convenção de realidade para isso a gente precisa ter nossa posição e o ponto de partida o ponto de partida é o julgamento do que é real beleza beleza primeira primeira etapa segunda etapa relevância a que nível há uma relevância daquela ameaça? Viu Deus trovão? Ameaça tem relevância direta, e indireta, como eu estou quantificando aquela ameaça? Por exemplo, sabe sensacionalismo político? Ah, usa um, uma base de dados para aquela para aquela notícia, por aquela informação, aquela informação é inflada com sensacionalismo político. Se você para e analisa através do seu julgamento o que é real, e analisa a relevância daquilo, é bem provável que aquilo tenha de fato relevância, mas o cenário criado para aquele sensacionalismo, ele não tem tanta relevância. Ele não tem uma ligação extremamente direta quanto parece ter. Ele é importante, ele propõe o seu posicionamento, isso é real, mas essa é a relevância daquilo. A condição política... Viu aí? Oh, esse foi o mais alto até agora Esse foi um raio E depois teve um trovão E foi bem aqui do lado O cavalo se arrepiou até <risos> <risos> Nessa condição A relevância Ela tem... Ela tem um papel fundamental e sabendo a relevância, sabendo o que é real, você vai saber julgar também o que é irreal daquela ameaça. E você cai de novo na real. Por quê? Porque aí você mensurou aquela ameaça. E quase sempre não é uma ameaça. Tirando situações atípicas, como, eu espero que não aconteça com ninguém, mas é um cenário hipotético, fora situações atípicas, como alguém apontando uma arma para você, não é uma ameaça direta. As coisas não têm uma ameaça direta. A situação onde o seu chefe, você julga que seu chefe não gosta de você aquilo não é uma ameaça direta e você pode ser mais legal com ele você pode ser mais você pode se adaptar você pode melhorar a situação onde seu chefe ele está praticando uma coisa errada um assédio por exemplo aí é uma ameaça aí é uma condição é uma condição real relevante e por isso, essa primeira maneira né? te ajuda a te manter estável para traçar uma estratégia, que é a terceira maneira. Ó. Vamos para a segunda agora? Estou aprendendo a fazer isso ainda, hein, Tiana? Estou aprendendo. Não está. Tá bom. tá gostando? Segunda são dados são dados. Mas. É, tranca. A primeira é não interpretar as coisas como ameaça quando são apenas uh, uh, propostas contratuais, digamos assim. Isso. Você põe ameaça no título, aí você põe essas três faces. Real, e aí você descreve, né? Real. Relevante, você descreve, e depois irreal. É só a sua conclusão do que é real ou não real. Naquilo que você está vendo como ameaça. Então, é uma etapa de mensuração. Tá. Aquilo te ajuda muito a te, man man te manter estável naquela situação e tomar desse as melhores decisões. E por que, que essa é a primeira? A gente vai entender por causa das outras, tá? <risos> Não, mas muita, eu, eu acho bem comum a, a interpretação de coisas que são neutras como ameaças, ou muitas vezes a coisa é apenas te contando uma consequência, por exemplo, se você não pagar esse, esse, esse valor até o dia do vencimento, depois desse dia vai ter uma multa. Não te estão ameaçando com uma multa, Isso. estão te contando a consequência de um ato sobre qual você tem escolha. Muita gente coloca como ameaça, muita gente vê tudo como ameaça. E é por isso que isso aqui é bem relevante. Porque, por mais que pareça beabá em comparação com outros áudios que a gente fez, a gente já consegue usar nosso banco de dados, nossa filosofia, para praticidade. E a pessoa que vai ouvir real, relevante e real, se estuda aqui, vai lembrar de um monte de conteúdo para estruturar esse, esse modelo, esse axioma de segunda camada, para ela já agir numa situação de possível ameaça de maneira bem mais estável. E a gente já está traçando um modelo de pensamento. E também com, as, com energias e com a proposta espiritual, filosófica e de estudo. Então a gente consegue traçar um modelo, ah, é real, não é real, tem relevância, não tem relevância, o que é real e o que não é real, esse cenário que eu julguei como ameaça ameaçador. E tranca como se alinha isso com aquele princípio fundamental do curso em milagres que diz, nada real pode ser ameaçado, nada irreal existe, nisso está a paz de Deus. É, esse, esse conceito ele é extremamente amplo e depende de muitas respostas e de bastante tempo para analisar todo o cenário com um ciclo completo. O ciclo completo traz respostas do porquê certas coisas aconteceram e mostram que tudo aconteceu para o melhor. Aplicando essa, essa, esse conceito na vida dos seres, ele se torna bem mais complexo porque nós temos um fator chamado uh, falta. A nossa maneira aqui ela é bem mais fechada, pois ela limita a um evento só que não busca ser explicado. Busca trazer uh, estabilidade para lidar com aquela situação com estabilidade mais para frente você vai ver que aquele cenário tem lógica e funciona bem a ah, com o um círculo completo com a esfera daquela experiência completa aonde você consegue analisar os pormenores a beleza beleza porque uma coisa é a gente analisar as coisas como esferas completas, que é o que busca o curso em milagres. Ele é um curso que dá fé às pessoas, porque sabe o ser sabe que naquela situação pode estar mais complexo, mas sempre há uma resposta, sempre há um porquê e tudo ocorre para o melhor. Isso deixa ele mais confortável. Na nossa situação aqui, o nosso objetivo aqui é colocar o ser já uh, mais lidando com o, a, a situação ali, sabe? <risos> traçar um modelo de ação né, para aquela situação específica. E com isso traçar um axioma ali para ele já reagir daquele jeito. Em vez de parar, ficar pensando, ter que refletir. Porque nem sempre dá tempo, né? É ou não é, Tchugana? Nem sempre dá tempo É você parar. Peraí que eu vou meditar sobre isso. O cenário ideal seria esse. Mas estamos em várias esferas, não sabemos a realidade de quem nos ouve, não sabemos a realidade de quem está lidando com as situações. Então a gente atende a ser mais genérico. Mas vamos à segunda maneira. A primeira maneira tomou muito mais tempo do que eu planejava. As outras são mais legais. Foi uma diversidade, traga. Foi uma diversidade. Mas como eu tenho um infinito de habilidades disponíveis, eu lidei bem com a situação. Eu me considero vitorioso. Então, <risos> eu agora vamos para o dados são dados. Né? Que é a segunda maneira de se posicionar. Dados são dados. Dados são neutros. A não ser que um lado dele fique mais pesado, né? Ele vai sempre puxar para um resultado específico. Mas vamos ignorar Mas isso, isso. Isso chama de dadinho viciado, Tranca. Dadinho viciado, exato. Não é, não é permitido. Me lembrou um amigo. Não, Mas, enfim, dados são dados. Se dados são dados, eu consigo... O primeiro você olha a ameaça, então você já está estável, aquilo não é uma ameaça, aquilo não vai estigar a um nível extintivo ali que vai te bombardear de informação para você sair daquela ameaça logo. Então você mensurou a ameaça, aí você vai para os dados, dados são dados, se dados são dados, o que é real? Né? Real são os dados. Então, esses dados são representados em uma narrativa. Qual narrativa? A tua narrativa. Então, <risos> a minha narrativa, a nossa narrativa, que é sempre individual. Então, dados tem o real, o não real, o que eu estou julgando, interpretando, criando daquela situação, e as representações. Como eu estou representando aqueles dados? Como eu estou narrando aqueles dados? Como eu estou interpretando aqueles dados que eu mensurei do que é real e não real? A mensuração das representações me traz uma narrativa mais serena. E aí eu termino a terceira face. Primeira face real. Segunda face representações. Terceira face irreal. Eu termino essas faces dando ao ser mais serenidade e estabilidade porra é como se a gente sabe a gente tem lá o cenário e está lá a, as órbitas das informações ali perdidas quando a gente coloca o que eu estou chamando aqui de faces você pode usar outro nome coloca esses focos né? o foco na face real A face das representações Como etapas Da mente E a terceira face que é a mensuração Do que é real ou irreal É como se a órbita ficasse mais calminha Sabe? É tipo a tempestade Você deixa a tempestade mais calminha Beleza? Beleza você tá sem objeção? Nossa, estou orgulhoso. Talvez seja porque tá sendo coerente, né, besta? Então, olha aqui, hoje eu estou meio auto-ofensivo, não sei se você tá notando, deve ser porque tá cedo. É. Tá cedo nas terras da Dinamarca. Aí, se dados são dados, você consegue ter uma estratégia. Ô oh, tranca, mas estratégia está lá no nível laranja, verdinho, né? nível de ordem e tal, ou estratégia. É difícil ter estratégia numa situação adversa. Na verdade, não. São as adversidades que dão origem às estratégias. Porque você segue um plano tendo o maior nível de controle associativo e administrativo possível. Então a estratégia. Oi? Tranquinha, mas a estratégia é o terceiro, então. Terceiro, certo? é o terceiro. Primeiro ameaça, segundo dados são dados, terceiro estratégia. Estratégia. Terceira maneira. Eu diria que são etapas que tem essa cronologia. A estratégia ela começa novamente com o real. A gente está sempre iniciando do real. Ou do que nós achamos que é real. Até parei, né? Bonito, né? É, bonito. <risos> é só não se sentir ameaçado que a beleza se revela. É exato, tá vendo? É brilhante, é brilhante. E parece que tá sendo plano de fundo artificial. Mas na verdade não. Tudo converge para uma... Uma conversa completa, né? <risos> Parece que é um fundo sonoro, mas não. fundo sonoro artificial, não. É tudo real aqui. Quem sabe faz ao vivo, né? Aí, Como é que é? Não, tem uma musiquinha assim, é tudo real nas <risos> minhas mentiras. Exatamente. Então, a estratégia... Ela mensura o que são dados. Dados são dados. E ela tem já. o maior nível de clareza possível. As ameaças. Então dados são dados. E a gente vai fazer o que com eles? <risos> estratégia. A estratégia. Ela é uma etapa novamente. De estabilização. E ela parte do real. O que é real. E aí você vai ter um impulso a fazer alguma coisa com aquilo afinal de contas você é um ser bem treinado na falta né? <risos> são muitos anos de treinamento então é real e você vai ter um impulso esse impulso novamente é analisado como a face da relevância lá na primeira maneira então real primeira face extintiva ou extintivo é a segunda face da estratégia. Então, o que eu estou tendo um impulso em fazer? Eu não faço. Eu paro e falo, isso é um impulso. Realmente isso vai ser importante? Isso vai ser válido? Isso vai ser legal? Isso já te coloca na terceira face da estratégia, que é a premeditação. Você vai premeditar os seus atos se baseando em dados e mensurando possíveis consequências naturais que é igual o seu exemplo da multa então na verdade nem sempre é uma ameaça a multa não é uma ameaça a multa é uma concordata você concordou com aquilo que você vai pagar no dia x e a empresa conta com aquilo se você não pagar você mexeu ali na estratégia da empresa, você gerou uma diversidade e essa diversidade precisa ser reparada. Assim como ao término dessas cinco maneiras vocês estarão mais aptos a receberem ressarcimento energético e de oportunidade das vezes que vocês não tiveram adversidades que foram de fato injustas e não quantificadas e qualificadas de forma muito mais ampla do que realmente eram naquelas situações. Mas voltando, a terceira maneira ficou clara? Ficou claro. É chegar numa estratégia, e para se chegar numa estratégia com sensação de escolha estratégica, é necessário parar, analisar e premeditar. Então... Exatamente. Exatamente. É, observar o impulso, então não agir, certo? Observar o impulso. Sim. Se é real, se é instintivo, qual a importância, qual a relevância, se é isso mesmo que eu desejo, Sim. etc. Essas não cinco maneiras... Premedicação. Não... É, é isso mesmo, isso mesmo. Essas cinco maneiras não são ações. Você ainda está na fase de receber dados, entendeu? Olha aí. <risos> mas essas são as, de certa forma, elas são ações, mas são ações mentais, Internas. certo? porque, por exemplo, no caso da multa, o ser pode, nesse estágio estratégico, chegar a uma conclusão de que há uma grande probabilidade de que ele não vai conseguir cumprir aquele prazo, yeah. então ele... Pode já começar a fazer certas escolhas, inclusive delegar para a coroa, falar assim, olha, eu tenho direito a ter os meios para cumprir meus contratos, então eu confio que os, os, os, é, os administra meios mais que eu o tempo, esse né? contrato vai, vai surgir, exato. Não, não só para a coroa, né? às vezes a coroa está no mesmo barco, a coroa também está pedindo ajuda, mas isso dá tempo de pedir. Mas aí a coroa também faz a mesma coisa, a coroa ela tem sempre um irmão mais velho, não tem não? Foi o que eu, É, mas... É bom a gente focar no indivíduo, ah, na coroa, a gente está ensinando a coroa também. Então, pede tá para tudo, pede para tudo. Tanto a coroa, seres de sustentação, seres de manifestação, deuses, um Deus só... Você fala assim, universo, universo. Isso, aí você canta a bola para todo mundo, parece mais eficiente. Não, acende, acende, umas trocentas dela e o dinheiro que ia para pagar o contrato é gasto nas velas, mas, né, tô brincando. Isso foi bem zoado <risos> da tua parte. Isso foi bem, isso foi bem ruim, viu? Você eu, está eu convivendo muito simples. comigo. Eu tava aqui, ó, tá... ó é com cu, quem cuida de mim, a coroa, então é responsabilidade aqui da, da coroa, eles que aí aprenda aí o que eles precisam. Mas você falou que já não tá bom que tem que incluir, incluir Tudo, todo mundo. Todo mundo. Tá bom. Não, tá tudo bem, eu tô só brincando com você. Você Mas, pode aí, então, brincar, eu Mas aí pode resumir, deixo, né? falar universo. Pode. universo Manifeste aí os meios de cumprir essas obrigações contratuais, porque é a minha intenção e desejo que contratos sejam cumpridos. Isso, aí a quarta maneira é a intenção. Olha como você tá boa, boa medianeira. Tá vendo. E a intenção é porque se você tem uma estratégia, você já consegue mensurar a intenção. Qual a intenção? A tua intenção e, principalmente, a intenção da diversidade. Porque há uma situação ali que vai gerar resultados que podem ser bons ou não bons, porque nem toda diversidade é ruim, né? Só que as pessoas não dizem que uma diversidade boa, como ganhar na Mega Sena, que muda completamente os planos da pessoa, elas não chamam de adversidade, né? Mas tudo que muda uh, o conjunto de habilidades usadas em uma situação é uma diversidade. Então ela vai ali na quarta maneira ter uma intenção. E a primeira vez aqui que em vez de ser uma triangulação dessas faces, é uma, uh, uma quadratura. Porque a intenção já é mais eu. Né? Você não está mais analisando o contexto. Você traz para si. Você é mais, você tem, usa mais o egoísmo. Então, para exercícios de egoísmo, uma informação importantíssima é o mais eficiente é fazer quadro, com angulações com quadro com quatro elementos quando é egoísmo. Ah, e aí a quarta, a intenção parte novamente do real. Não, é foda. É foda. <risos> Parece que tem um sonoplasta. É Deus, nossa, o sonoplasta. É Deus. Então, a intenção, vou pular a palavra para nos ter novamente ser interrompido, né? <risos> Aí tem a intenção direta que são suas motivações são suas intenções de fato sabe seu desejo ali naquela situação e é importantíssimo ser mensurado para ter sentido a estratégia então depois que você traça a estratégia você vai ver por que, que você está traçando a estratégia olha que legal você não agiu ali Por que, que eu estou traçando essa estratégia é uma motivação que é boa então, você tem essa, essa intenção real, real. e <risos> você tem... Eu coloquei intenção direta. Tá. Intenção direta, porque é diretamente envolvido, a sua personalidade, a sua posição, a sua condição. E a outra face, terceira face, da quarta, da quarta maneira, a intenção indireta. Que é como é que você está projetando os cenários para sustentar a sua estratégia. Porque o erro está aí, Juliana. O erro das representações de dados são dados da segunda maneira está na intenção indireta. Porque nós representamos de maneira fictícia, com pouca administração... Essas intenções indiretas, que é como a gente projeta as, os, as outras condições e fatores não administráveis do nosso plano. E com isso, temos a quarta face, que é o que é irreal. Então, a intenção indireta, quando mal administrada, com representações fictícias. Ignorantes <risos> e lógicas, projeções baseadas em achismo, sem nenhum fundamento em dados factuais, nos, nos dão uh, uma mensuração irreal e deixa a nossa estratégia frágil. Porra. Gostou? Até me empolguei. É, tranca, dá um exemplo aí do, da intenção indireta. É, imagina que tem um ser pimpão. O ser pimpão, ele se deparou com uma diversidade. Qual a diversidade? Sei lá. Ganhou na mega-sena. Né? Aí ele viu lá quais situações são reais, relevantes. E o que é real ou real com o que ele vai fazer a partir de agora Ele mensurou ali as ameaças né? E depois ele mensurou os dados Ele tem o que é real O que é uma representação de seus sonhos Do que ele vai fazer com aquilo E o que é irreal, o que não é mensurável Se o senhor ganha 40 milhões de reais Ele não vai gastar 35 milhões em um iate Né? Espero, né? Ele pode, é, Ele pode, mas se ficar, ele não tem, não vai dar para manter o IAT porque não vai sobrar. Bom, esse não prêmio é da Pega Cena, né? É, vamos já, vamos supor que ele tem mais 500 bilhões de reais e ele ganhou mais 40 milhões porque é um ser pimpão, né? Exato, aí, aí tudo bem. Aí não, há, bem. não há ameaça. Não há uma representação ali perigosa né, do ato. Mas vamos supor que ele não tenha muito dinheiro e ganhou essa quantia. E o sonho é ter um iate. Mas o iate não parece uma representação desses dados muito interessante. Porque ele vai estar lá na terceira maneira que é a estratégia. Então o instinto dele é já dar a entrada no iate. Ganhou hoje, amanhã ele está lá no estaleiro fazendo o teste drive nos Ziat. o que também é bem legal se eu ganhasse muito dinheiro e todo mundo soubesse que eu ganhei muito dinheiro eu ia fazer teste drive em tudo não ia comprar porra nenhuma mas ia me divertir né mas enfim né e aí eu ia fazer um teste dev a cada seis meses, que a gente usa o iate a cada seis meses mesmo. Né? <risos> Mas voltando. Ele ia mensurar a sua estratégia, saber o que é real, o que é instintivo esse impulso, né? e ter sua premeditação. Então ele já ia cair mais na real. E, tendo dados sobre seu instinto premeditado, ele vai ver suas reais intenções. O real intenção traz a intenção direta, que é o desejo de ter o iate, mas ele já mensurou outros desejos, se baseando nos dados que tinha, e aí ele passa a ver uma condição indireta. Ele passa a mensurar como é que ele vai pagar impostos sobre esse valor, como ele vai, onde ele vai guardar esse valor, como os bancos estão oferecendo os benefícios né? para ele guardar essa quantia? Quais benefícios ele tem dessa situação? Como ele vai adaptar a sua vida a esse novo cenário adverso? Como ele vai lidar com as outras pessoas? Ah, e como ele vai, vai falar isso? Quando ele, essa intenção indireta, serve para ele projetar, baseado em dados, reações, ações e mensurações com lógica. Se um banco oferece um rendimento menor e outro banco um rendimento maior com maior risco e o menor com menor risco, ele não vai escolher o banco porque a gerente gostosa ligou para ele com voz sexy. Ele vai analisar essa condição indireta, se baseando em lógica e não em manipulação tribal, instintiva. Ou ele ou ela, né? Ou, ou, ou, ele, ou ele que ou um cara com voz sexy, não importa, tá? O que ser é dinâmico agora? Aí ele não vai ele vai se basear em lógica a melhor maneira de lidar de forma estável com a diversidade é com lógica e mensurando isso ele vai saber o que é real e o que é irreal que é a quarta face daqui da quarta maneira Pô, eu tava ali fechando um contrato que não era vantajoso porque eu entrei ali na vibe Sabe quando você compra coisas que você não quer comprar? Você já fez isso, Gana? Você comprou, foi por que eu comprei isso, né? Aí não, você viu que... que... Eu queria comprar de alguma... De alguma de forma, alguma mas maneira. depois você fala... É. Pô... Ah. Porque você entrou na vibe ali. Você entende o que eu estou dizendo? Há pessoas que não têm um nível estratégico bem desenvolvido, eles têm um comportamento de rebanho. Lembra dessa conversa? Lembro. A quarta maneira, a intenção, te ajuda a mensurar melhor suas, suas, seus desejos. Se você quer comprar porcaria, ótimo, não tem problema. Eu aí não gosto de porcaria. <risos> <risos> tá se manifestando. Tá? É meu cavalo rosnando. Cavalo rosna? Não sei. Vamos lá. A quinta, a quarta ficou clara? Claro. Perfeito. A quinta e última, para desespero da nação. E aí depois acaba, né? A quinta, lembrando que todas essas maneiras são maneiras antes de qualquer ação. E a reflexão nesses dados, ouvir a minha voz maravilhosa e celestial filtrada por essa coisa fanhosa que chama a voz do médium. Ah. <risos> mediada pela Tuliana a, a quinta é o resultado depois de ouvir todo esse cenário essa explicação maravilhosa você não vai ah, agora eu vou analisar com essa maneira com essa maneira essa face agora eu tô nessa outra face você não vai fazer isso de maneira ali naquele ato que você teve a diversidade até pode fazer mas a tendência é que você não faça. Mas só de ouvir, você já recebeu aí uma estratégia indireta que fica vibrando e te ajudando a lidar com as coisas da vida. E agora, o último, mas não menos importante. <risos> o resultado. Resultado do quê? Da mensuração de ameaça, dos dados, da estratégia e da intenção. Mensuração essa através das faces que nós dissemos. E o resultado ele ba se baseia no real, de novo, para não perder a prática, viu? <risos> peraí aí. O tempo hoje, o tempo do sonoplasta não foi muito bom, né? Você viu que ele soltou antes que eu falei real, você viu, né? Mas enfim... É verdade, uh, tem que então, reclamar, reclamar lá com o DJ. É, tá precisando de melhores, melhores sonoplastas, vamos, vamos despedi-lo. O real, as diferenças dos possíveis resultados, e nem sempre a estratégia vai traçar um resultado que você acha adequado, isso é importantíssimo também, é uma projeção... Mas é a diferença dessas projeções e possíveis resultados é importantíssimo. A próxima face é as expectativas. Dessas atividades, dessas estratégias. As expectativas baseadas em intenção direta e indireta da quarta maneira. E essas expectativas são muito importantes que é onde os seres acabam... Tendo um enrosco. Então, se ele sempre tem enrosco na mensuração da intenção indireta, da estratégia instintiva/impulsiva, tem enrosco na representação dos dados e na relevância, né, para dizer que aquilo é uma ameaça ou não. Tendo ali expectativas bem definidas, Coerentes, né? Eu tenho a expectativa de jogar uma pedra e ela atravessar o mundo e bater na minha nuca. Se fosse eu fazendo... Bem provável que aconteceria. Eu ia desviar e ela ficar rodando a Terra ao infinito. Né? Mas, como não sou eu... Né? As expectativas reais... São interessantes serem mensuradas com lógica. E por último, quarta face da quinta maneira, a mensuração das atividades. Ou seja, você vê, revisa isso. Porque, não sei se você notou, Tchugana, uma maneira vai completando a outra. E quando você termina, a sua visão das ameaças já está totalmente diferente. Então você mensura de novo as atividades e você vai estar tá mais estável para lidar com qualquer coisa. Gostou do mapinha? Eu fiz para você. Você gosta de mapinhas. Você mesmo que está me ouvindo. E você também, Juliana. Gostei. <risos> e aí, que baseado nisso tudo, você decide o que fazer. Decide o que fazer, o que ele quer, o que ele quer realmente não, não é uma, uma projeção instintiva, uma representação baseada em crenças sem fundamento. Isso traz o ser mais para o seu eixo, sabe, o que ele quer, se ele realmente quer. Às vezes isso ajuda muito a não ter arrependimentos, escolhas mais sensatas. Eu acho que só a consciência da escolha já, já, já, já, já resulta em menos arrependimento. É, é para ter ajuda. consciência da, da, das escolhas, o enrosco da, da expectativa, os enrosco das intenções não mensuradas adequadamente, das projeções nos meios e outros representantes, o enrosco desses impulsos que nós denominamos como estratégia instintiva, o enrosco dos dados mal representados baseando em projeções, em desejos do que os outros deveriam fazer, o famoso controle, e o enrosco das relevâncias das ameaças Que nem sempre são de fato ameaças diretas Nem sempre são verdades baseadas em fatos Como essa história da vacina Como todo ano tem dizendo que eleições são manipuladas Aí você pergunta e qual é o estudo, qual é a investigação Que você está baseando sua afirmação A pessoa gagueja né? É foda Então isso tudo serve para as pessoas serem mais maduras, né? Isso é o intuito dessa dessa dessa gravação é ajudar as pessoas a serem mais maduras. Ah, tranca rua, mas é difícil pra caralho, eu não tô conseguindo. Quando eu vou lá, já representei tudo com as minhas projeções. Eu quero ajuda. Aí você se fudeu, né? Tá tô brincando. Você pode <risos> Você pode me procurar. Você pode procurar a escola, você pode procurar atendimento, você pode procurar o templo, tem muitas formas aí de você, de você receber nossa ajuda, nosso suporte para traçar uma estratégia aí que vai trazer evolução e desenvolvimento para você e a sua delegação, né? porque se você não está maduro, você delega para alguém te ajudar a enxergar as coisas com maturidade. É isso, terminamos. Para mim, terminou. Para você, terminou? <risos> terminou troca, ficou bom. Parabéns para nós, parabéns para todos, parabéns para a vida e tchau. Gratidão. Tá? Ah, esqueci. Beijinho na testa, que eu cansei de mandar vocês limparem a bunda. <risos> Essas bundas fedidas não merecem a minha sustentação. A revolução do Chakra Base começou aqui. Enquanto vocês não limparem o culo, não haverá sustentação da base. Iremos todos migrar para o plexo solar. Há muita bosta mental no plexo solar, mas não é uma bosta material, né? Que nem esses esses sujos aí de vocês, viu? Então, obrigado. Ficou a dica aí, mensagem no final. Mensagem no final. Até, viu? Eu te dou um